Muito bem, eu sou Felipe Lavinhati, começando aqui mais uma entrevista do Arte Fora do Museu, e hoje vamos fazer uma conexão Brasil-Portugal, diretamente de Portugal. Eu estou aqui hoje com o Ozzy, deixa eu colocar ele aqui já. Fala, Ozzy, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia aí, quem Corrigo? Boa, bom, e boa, quase boa noite já, né? Não, ainda estamos aqui agora, já é verão, o dia já durou até às nove da noite. Isso né? Meio Porque, da tarde. É, a gente não sabe o que é um dia que vai até às nove da noite. É. É, uma... é mais umzinho Ainda temos um dia quase até às 10 da noite. Não aqui, hoje exatamente assim, já climinha de inverno, umas cinco e meia. Já tá, já tá, já tá quase escuro. Já. Mas agora, agora que estamos a uma da tarde, para a gente tava precisando, tava precisando do vagão de volta. volta. Pois é, faz bem, né? Mas, Ozzy, deixa eu te, deixa eu te apresentar rapidinho aqui, o Ozzy é um artista de Portugal, é, a gente vai falar com ele hoje aqui nessa próxima uma hora, a gente tá procurando, enfim, nesses, são dez anos já de Fora do Museu, mais de 10 anos já, a gente procura falar com vários artistas do Brasil e a gente tá procurando falar agora com artistas de fora também. Você não é o nosso primeiro convidado internacional, já falamos com gente que mora em Berlim, falamos com argentinos que moram no Brasil mas é a primeira vez que ele tá falando com alguém de Portugal né a gente está abrindo essa abrindo essas portas aí então antes de começar nosso papo vai ser um papo bem informal fique tranquilo é, mas eu queria saber antes de mais nada como é que você tá tá tudo bem contigo aí como é que como é que tem sido esse período pandêmico para você como é que tem sido a pandemia aí em Portugal eu sei que afetou a vida de todo mundo é inevitável mas eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista artístico, né? É, principalmente no período de quarentena, né? de mais reclusão, como que isso afetou o seu trabalho? Se você aproveitou esse período para uhum. estudar novas técnicas, descobrir novas formas de, de expressão? Mas é essa a minha pergunta inicial. Bom, uh, bom dia. Um, essa questão toda da quarentena acho que foi diferente assim para, para os vários artistas uh, em relação a mim foi eu acabei por descobrir técnicas novas com a quarentena porque comecei a utilizar outros materiais porque tá, fui um bocado obrigado a ficar em casa não é e com isso comecei a trabalhar toda uma, todo o mundo do upcycling e do trazer do lixo ou da rua coisas que já seriam uh, lixo não é e dar-lhes uma nova vida e comecei muito a trabalhar com cartão e com outros materiais, esse, esse fator de depois de trabalhar em casa. Mas depois também houve aqui um, um certo aspecto de renovação, uh, no, quase ali no, no final de 2020, em que houve aqui muito comércio que quis dar uma imagem nova no pós-Covid. O que eu também acabei por ter muito trabalho, houve, houve eu acabei por ter bastante trabalho em 2021 que não estava à espera e muito a nível da decoração de exteriores e novos espaços de, de comércio e de restauração, e, e mesmo a nível de, também do comércio online, não é? porque a partir do momento em que houve toda esta, este momento em que toda a gente se virou para o online, os artistas também, os que já tinham feito, já lá estavam, mas muitos fizeram essa transição, de começar a vender online, uh, leilões de arte, pinturas, um, acabei por começar a vender para muito muito mais até para o exterior hoje em dia do que até para Portugal. Eu posso dizer que do ano passado, dos 70 e tal quadros que eu pintei, que eu vendi, uh, 3, 4 foram para Portugal, o resto foi tudo para o resto da Europa. Não é? Por isso também acabou é por trazer uma... Este ponto de vista acabou é por trazer uma nova oportunidade também aos artistas de venderem, não só para o seu uh, público local, mas também para um público que se calhar... O grupo de artistas que faz parte da street art, tem esta questão de, pronto, eu tenho trabalho não tanto em galerias uh, pela Europa Fora, mas tenho trabalho em cidades pela Europa Fora, Itália, Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra, e, e há várias pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, talvez, de comprar o meu trabalho em galeria, mas conhecem o meu trabalho de, das paredes, de, de, da própria rua, e, e esta porta do online também lhes trouxe essa possibilidade de, trazer, de comprar o meu trabalho, porque eu tive algumas pessoas que vieram diretamente dizer olha, eu encontrei o teu trabalho à venda online e foi ótimo poder comprá-lo porque eu já, o conheci, já te conhecia, já gostava do teu trabalho, mas ainda eh, não tinha visto assim nada teu à venda, mais de acesso ao público. Por isso, aqui ainda um bocado a avaliar, e porque a quarentena acabou, mas o Covid ainda vivo aqui nesta sombra, hoje em dia aqui, não se nota muito, não é? Tipo, a máscara passou só a ser eh, obrigatória nos transportes públicos e nos hospitais, já, não, já, já ninguém usa máscara, não é? E está-se aqui a tentar voltar a uma normalidade, pronto, também aqui ver um bocado como é que as coisas vão, mas eh, a nível de trabalho eu acho que criou um bocado esta questão, que foi, fecharam-se muitas portas, que houve muita gente que ficou sem trabalho, ao mesmo tempo, quem teve a capacidade, e talvez a, as oportunidades até, porque nem toda a gente teve essas oportunidades, de aproveitar as outras portas todas que se abriram, teve o seu lado positivo também. Interessante você falar que é, você teve uma... Uhum. Você, me perdoe se eu, se eu entendi errado, mas... Uhum. Teve uma procura por, por, por, por compras de trabalho online seu mais na pandemia né de pessoas que uhum. viam sua obra nas ruas certo e, é, e é, é até um pouco engraçado né porque é justamente num período que as pessoas não estavam nas ruas exatamente o, trabalho, o trabalho da rua chamou a atenção dessas pessoas que, que levou você a, a escola a é, e é essa grande para mim e continuar a ser a minha, a minha batalha artística de continuar a pintar na rua e de levar o meu trabalho para a rua por essa relação direta que nós temos com o público, não é? enquanto artista, enquanto já não é o público que vai à galeria, somos nós que criamos a galeria onde o público se desloca. E isso tem muitos resultados, positivos ou negativos, mas tem resultados, tem impacto na, na no ecossistema de uma cidade. Ah, pois é, né? a, rua, a rua, na verdade, eu, eu costumo falar isso bastante, que é, é o portfólio do, do artista. Né? Acho que não adianta você ter um site, você ter um um livro, que seja, mas assim, a rua é onde, de fato, o seu trabalho vai alcançar um número maior de pessoas, porque a rua é viva, é muita gente passando por ela. Filipe, eu aí, desculpa, é só interromper, -te. eu aí discordo um bocadinho, eu acho que vivo mais num equilíbrio em que um trabalho que eu faça na rua vai ter muito impacto sobre todas as pessoas que passam naquele, naquele sítio, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que... Este trabalho bem publicado nas redes sociais e, e no mundo digital também tem esse impacto. Porque nós hoje vivemos, Tipo, e eu tento, é, é uma das grandes temáticas que eu tento uh, abordar no Objeto Artístico: é essa mistura entre o virtual e o real. E, e a importância, o peso e o tempo que os dois têm na nossa vida. Nas nossas vidas, né? uhum. é, aqui, não eu, eu, eu acho que é isso que você falou, né? Hoje em dia a gente vive. É esse mundo híbrido, né? Você está tá na rua, mas você está com o celular, na verdade, né? Você está 100% do tempo conectado, mas é... O tempo de bateria hoje é uma preocupação constante. É, é verdade. É verdade. <risos> Às vezes dura menos do que o tempo que você tá na rua, é. né? Então, tem que ficar procurando uma tomada para é. conseguir. Mas é mas, mas eu estava tentando dizer muito mais no aspecto de... A, a rede social está lá óbvio né as pessoas que te seguem já tem, é, é um público meio é quase como se fosse um público já, já formado claro que ele cresce né pessoas vão descobrindo no, no, no, é, o, o seu trabalho e vai ampliando essa rede no caso da rua é é muito o público é amplo demais e é muito imprevisível assim é, depende de onde você está passa pessoas que não, não tem nem noção de quem é você de quem é seu trabalho nenhuma noção de arte urbana, outras pessoas que entendem. Eu acho que a rua tem esse essa coisa meio mágica de... É, atrai tanto pessoas que já são mais conhecedoras da arte, também como ela desperta mais para pessoas. né eu, eu acho que tem uhum. isso, histórias que a gente vem contando aqui no arte Fora do Museu, nesses mais de 10 anos, a gente vê muito isso, assim como que a, a arte tem esse poder... De transformar, de despertar a curiosidade das pessoas na rua. Né? Mas sabes, é, sim, eu concordo com tudo isso que tu estás a dizer, mas acho que ponho sempre também a importância hoje em dia que do processo oposto que acaba por acontecer, não é? De, de pessoas que conhecem o trabalho pela, pelas redes sociais não é e até o público das redes sociais hoje em dia acaba por ser diferente, porque se eu, se eu postar a mesma imagem no Facebook ou no Twitter, são dois públicos já um bocado diferentes. Sim, sim, sim. E aqui também o que acontece, eu começo a sentir com algumas paredes minhas aqui em Lisboa que se tornaram parte do roteiro turístico, que é de pessoas, ah, eu vi aquela imagem uh, online, não é? E agora quero vê-la ao vivo. Que legal. E Isso tenho é legal. sentido também essa, essa parte de pessoas a dizerem, tipo, ah, já vi, essa, vi, descobri aqui no Instagram a tua fotografia e quando for a Lisboa quero muito ir ver ao vivo. Por isso é aqui que eu digo também, que é este peso, esta balança que há hoje em dia. E muitos dos artistas compreendem isso, que a parede que a gente faz na rua é super importante ela fazer. Nós podemos dar o um melhor de nós, não é? Fazer aquela parede. Da mesma forma que tem uma importância muito grande, a fotografia que nós fazemos dela. E a, e a própria forma depois como ela é publicada nas redes sociais, não é? Há, há toda uma componente... Que era um bocado antes havia a componente do quadro e do mercado da arte, hoje há a componente da parede e depois do o mercado das redes sociais. Né? Porque... Claro. O... É. E, é tudo, e, é, e é tudo muito novo, né? E, e isso daí, acho que tem uma. Isso que você falou, né? O público do Twitter não é o mesmo do Facebook, que não é o mesmo do Instagram. Hoje é. em dia, não sei como que é o Facebook aí, mas o Facebook no Brasil está meio, meio embaixo, o Instagram tem TikTok agora, né? A gente tem procurado também olhar o arte do museu ele nasce digital né então acho que Exato. a gente tem até tem, tem, tem esse olhar para o digital muito é um olhar muito caro assim digital a gente sempre sabe que é, acaba sendo uma, uma uma porta de entrada de pesquisa de, de curiosidade de você ampliar a gente já se vendeu aliás como enciclopédia de arte urbana que acaba sendo uhum. um pouco é um pouco de portfólio também mas acho que é isso que você falou, né? Eu Acho que tem um pouco do registro. Acho que as redes sociais servem para isso também, sabe? De, de registrar, você, exato. De tirar uma foto, naquele momento é aquele, é aquele retrato ali, daqui a um mês, principalmente com corte urbana né? Tudo é muito efêmero, as coisas é, somem rapidamente. E não sei, eu vejo em relação às minhas paredes que depois também tem essa vertente de... O olho diferente de cada observador, de cada pessoa que vai ver e a forma como o fotografa, tipo... Há pessoas que gostam de... Eu sou uma pessoa que trabalho com muita cor. E há pessoas que gostam de fotografar. E eu não me importo, isto não é uma caixa Há pessoas que gostam de fotografar. O meu trabalho é preto e branco. E para elas a, forma, a melhor forma de mostrar isso nas redes sociais delas foi com o preto e branco. Ou, ou mesmo o da cor, a perspectiva. É super interessante também eu ter esse feedback nas redes sociais do impacto que o meu trabalho tem nas pessoas. E é as redes sociais que me dão esse, essa possibilidade de feedback. eu queria. Você é quase contemporâneo, meu. Você nasceu em 80, eu nasci em 79. Uhum. Okay. Eu imagino que você está na cena já faz muito tempo aí em Portugal, né? E eu, eu queria uhum. que você contasse um pouco, até para o público brasileiro aqui, entender um pouco como que é a cena da arte urbana em Portugal. Se você já pegou logo no começo, quando, quando que se tem uma movimentação maior aí de arte urbana na, na, no país aqui pronto posso dizer tipo a questão da arte urbana em si é que a questão da arte urbana está sempre tá muito ligada uh, ao grafite não é uh, eu próprio brinco eu digo que a street art ou arte urbana é o filho bastardo do, do grafite é. porque porque, no fundo, foram muitos artistas que pegaram, não na estética do grafite, que é as letras, acima de tudo as letras e o, o picha, a pichação, o tag, mas sim o objeto artístico. Mas com o mesmo intuito de o levar para a rua e de ser conhecido na rua. E esse é o intuito do grafite, não é? A base do grafite e da pichação é eu vou pegar nisto e vou levar para a rua e vou espalhar pela cidade toda. E os artistas pegaram nesse movimento, quase, e começaram a levar o seu, o seu objeto artístico para a rua, a sua estética, a sua forma de, de utilizar a cidade como uma tela. Aqui em Lisboa, principalmente porque eu sou de Lisboa, nasci aqui, eu acompanhei um bocado, não posso dizer que seja a primeira geração de graffiti dos anos 90, sou mais a segunda, que nasce ali já no final dos anos 90, Há também o caso de uma cidade perto aqui de Lisboa, que é a Escalas da Rainha, ter sido ter criado um grande polo artístico, de, de onde eu também fiz parte, e haver uh, também ali logo uma grande explosão da arte na rua, não é? da Faculdade de Arte já estar a fazer todo esse trabalho de arte na rua, e já não tanto a nível do que é, que é a estatuária, ou o que, é que é uma estátua no jardim, ou coisa assim, mas uma intervenção mais direta, quase ali mais... Uh, quase rebelde, não é? É, é? Tipo, a street art não deixa de ser também, também a certa altura, um grito rebelde de uma arte que de galerias e de mercado de arte, que já era mórbida e canibal e que se autoconsome, não é? E que não está lá para dar espaço à cultura, ao arte, está lá para dar espaço ao dinheiro e ao, e ao mercado de arte. E, e acho que a street art veio muito dar esse, esse folgo aos artistas de eu não preciso de uma galeria para continuar a ser artista ou para ser denominado artista eu, eu vou para a rua e vou expor o meu trabalho e estou um bocado ali tipo, a expor-me também ao, ao meu público e acho que Lisboa teve, teve aqui vários fatores que a transformaram numa cidade única com os resultados que temos hoje que já começam a chamar uh, aqui se calhar há 5 anos diziam que Lisboa era a Berlinda Street Art hoje já se começa a ouvir que Lisboa Lisboa é Lisboa pela street art que ela tem. Já não precisa de ser nenhuma outra cidade. Uhum. Uh, são coisas que está quase na história de Portugal, não é? Tipo, a própria imigração que houve para Paris, é, é, é, aquelas próprias músicas tradicionais que havia aqui em Lisboa, tipo, Lisboa não precisa ser francesa, não é? Tu já és Lisboa. Uhum. E o que aconteceu é que Lisboa, com o grafite e com a street art, ali em e, entre 2005 e 2008, Uh, o vandalismo, o grafite, a forma como, se, como os artistas estavam a pintar, seja de grafite, seja de street art, estava de uma forma muito agressiva visualmente, em que a parte histórica da cidade estava toda pintada. E por muito que houvesse uma guerra do próprio, da própria Câmara de Lisboa com mais, mais uh, vigilância, mais polícia, mais limpeza, era uma guerra que eles estavam a perder com os artistas constantemente. E houve aqui uma boa alma, alguém que teve uma ideia lúcida quer, em vez de investirmos mais dinheiro em, em continuar esta guerra com eles, vamos tentar trabalhar com eles e ver onde é que a cidade de Lisboa pode aproveitar estes artistas e vivermos todos melhor em comunidade. E que foi, foi realmente um passo diferente, a própria Câmara de Lisboa tem ido às vezes a outras cidades mostrar o que fez, em conferência reunião com artistas, com o pessoal do graffiti, percebeu-se que era importante limpar a zona histórica da cidade e os artistas disseram, é importante sim, mas nós precisamos, continuamos a precisar de algo, de um espaço para pintar. Não nos podem mandar para os subúrbios. Porque nós vamos pintar aqui, é aqui que está o público e é aqui que a gente quer estar. E criaram-se, criaram-se zonas de painéis e paredes legais, a partir de 2008, 2009. Isso, isso numa área central, é isso? Isto numa área, tipo, estamos a falar no coração histórico do turismo de Lisboa, que é o bairro Alto e o Chiado e E realmente criou-se esse, criou esse espaço para os artistas pintarem. Começou a, começou a haver também algum dinheiro investido em que se começou a haver alguns concursos, em que seis em seis meses mudava-se aquela parede e havia um novo artista que podia pintar. Com este resultado, a própria Câmara... Começou a pintar algumas paredes, tipo, foi logo a seguir que tiveram cá os gêmeos a pintar a parede deles, que ainda está cá. E começou, começou ali a haver um motor que começou a trabalhar e que a própria Câmara Municipal viu a, a street art como uma mais-valia para a cidade. É legal, a, é, é legal essa valorização, porque não, não é toda a cidade que tem essa não visão. É, não. Foi, foi realmente ali um, um momento de visão. Que ano foi e isso? Isto foi... Eu penso que a primeira reunião, assim, não, não tenho datas certas, mas também não falho por muito. Foi Sim. 2008, 2009. Tá. Isto começou a acontecer... É. Mas não é, a não é tão recente assim. Exato. E pronto, e depois, aí, a partir daí, tem sido... Houve um crescimento, não é? Houve a cópia até de algumas câmaras que começaram a desenvolver festivais de street art. Pois aqui deu-se outro, outro caso também, que serviu assim de, de, uma grande, de um grande exemplo da valorização da street art, que foi... Eu penso que aí já foi mais recente, foi de volta de 2013, já com Lisboa a ter alguns grandes morais, a ter algum nome, alguns artistas a querem vir pintar a Lisboa. Os próprios artistas de Lisboa a terem mais paredes, eu comecei a ter, tipo... Eu posso dizer que todos os anos eu tenho trabalho que a Câmara de Lisboa uh, me chama. E eu não sou um favorecido da Câmara. A Câmara tenta dar, tipo, a maior parte dos artistas que vivem em Lisboa e querem trabalhar em Lisboa e até trazer outros artistas para melhorar a coleção da cidade. Mas o que aconteceu aqui numa cidade mesmo ao lado de Lisboa, que é Loures, foi que eles tinham um bairro social, lá quase não, não é uma favela, mas é quase um conceito que a gente tem aqui, um bairro social, onde, tipo, onde não, passa, não passa táxi, não passa carro não entra lá dentro, uh, estrangeiro ou, ou pessoa que não é do bairro não entra lá dentro, portanto era um bairro fechado, segregado, completamente à parte da sociedade, um bairro onde as próprias pessoas que viviam lá tinham vergonha de dizer que viviam lá, porque era, tipo, era conhecido por violência, por droga, por todas essas coisas que os bairros sociais, e houve duas pessoas lá que também quiseram desenvolver um projeto, que foi, os bairro, o bairro tinha muitas fachadas, paredes, sem nada, sem janela, e eles decidiram pintar uma, e depois pintaram duas, e viram que aquilo teve um impacto muito positivo no bairro, Houve pessoas de fora que queriam começar a ir ao bairro lá ver as paredes e eles começaram, continuaram a chamar artistas. Eles pagavam o material todo, as condições dos artistas estavam a oferecer o trabalho. Foi aqui uma. Foi um acordo aqui. Foi uma, uma coisa feita entre a Câmara que não tinha possibilidade ainda de pagar e os artistas. Andando assim rápido para a frente, o que acontece hoje é um bairro com 128 paredes pintadas tem aqui tem, já saiu no New York Times e coisa assim, é um bairro onde o comércio voltou, a taxa de criminalidade reduziu é um bairro onde as pessoas têm orgulho de dizer que são do lado do bairro tipo, pessoa da Quinta do Mojo e é o, um bairro que eles hoje a única coisa hoje em dia, o próprio comércio voltou, os autocarros passavam à volta tipo, todo o ecossistema do bairro mudou através da arte urbana com uma continuação de apoio mas realmente ali viu-se que ao mudar o aspecto visual de um bairro e ao valorizar a casa das pessoas, as próprias pessoas também se sentiam valorizadas, Sim. não é? E muitas vezes foi uma, uma oportunidade, para mim foi uma oportunidade que eu nunca tinha na altura pintado uma parede de 15 metros de altura, não é? E é sempre, a grua, há todo esse investimento de grua, de tintas, de spray, de tempo, de comida, quer dizer, e ali acabou por ser uma oportunidade que o bairro dava aos artistas, de fazer um o seu projeto numa coisa grande, eles, eles não pediam um projeto, só diziam, pá, não sejas ofensivo, não, é? não querias uma coisa que faz ofender aqui as pessoas. Ninguém estava aí. E, realmente, todo esse conjunto de acontecimentos, eh, Lisboa hoje em dia tem, todos os anos tem um festival em bairros sociais da cidade, e está a melhorar os bairros sociais, e está a ter um impacto, e está a criar workshops em que os artistas vão às escolas, às escolas primárias, às escolas secundárias e estão a ensinar os miúdos como é que se faz um mural, como é que se pensa um objeto artístico para a rua. Não é? Quem me dera que tivessem feito isso por mim, quando eu tinha aquela idade. Sim. E, e nesse aspecto, sim, tipo, hoje os resultados que se vê em Lisboa, de uma, uma, uma cidade apelidada de, de capital da street art, já da Europa, um bocado, com, com a maior parte dos, dos grandes artistas europeus e até estrangeiros, eh, americanos, brasileiros, a eh, pintarem aqui, e a terem aqui peças e a coleção da cidade a continuar a evoluir, não é? os próprios artistas aqui a terem mais oportunidade a verem trabalhos com mais qualidade e os próprios a tornarem-se melhores, não é? Há toda essa coisa e, e sim, também ao mesmo tempo Lisboa que se tornou uma cidade muito mais aberta a nível de, de população Hoje, Lisboa é uma cidade em que se fala muitas línguas, já é, começa a ser raro ser de Lisboa Fala inclusive português do Brasil. Sim, tenho muitos, cada vez tenho mais amigos que artistas brasileiros que se mudaram para Lisboa. Eu, por exemplo, eu falei com um amigo meu, um grande amigo meu com quem a gente tem alguns projetos agora juntos, que ele próprio disse, já falou contigo, que é o Tiago Gomes. Ah, sim, sim. E a gente está aqui a criar projetos juntos também, é? artistas sim. do Uruguai. Que Lisboa concilia um bocado esta abertura pela, pela cultura hum. com o Bom Tempo. Não é? E tipo, uma cidade com luz e com calor ajuda a criatividade. Claro, super. É, mas até eu vou até pegar esse gancho do Brasil, cara, para perguntar, até para entender um pouco melhor a cena aí de Portugal. É, já, já te adianto que eu não conheço Portugal, é uma uhum. falha no meu currículo, Eu, preciso eu de... não conheço o Brasil, por isso. <risos> tá tudo certo. Vamos dar um jeito de te trazer para cá, a gente dá um jeito de me Sim, levar mesmo, pra e a gente faz algum projeto. É, é, depois a gente até fala aqui, mas assim, uma das sócias do Arte Fora do Museu mora em Lisboa, uhum. né? a gente pode okay. vou, vou marcar um café com você e com ela aí, para vocês trocarem umas ideias. Mas, é, mas assim, falando até um pouco da cena do Brasil, o fator da língua no, uhum. na, na América Latina, com camisa latino-americana aqui, né? Mas é o, o fator da língua portuguesa na América Latina, acaba tornando o Brasil como uma ilha aqui cultural diante do resto do, do, do continente, né? Então eu, eu sinto que é uma troca muito grande de em várias artes nos, uhum. nos países latino-americanos fora o Brasil, o Brasil como se é como se ele tivesse criado uma cultura à parte de arte urbana não só de arte urbana, né? mas eu tô uhum. especificamente de. Mas, mas ao mesmo tempo, o próprio, o próprio São Paulo tem toda uma história de, de então, uma pichação, pa é, que é, é única, não é? É, é, é único exato, no é. mundo. Então, é isso que eu estou falando. E, eu, eu, é, é um país tão, tão grande que a pichação de São Paulo é diferente da, da pichação do Rio de Janeiro. Né? É, são são estilos, estilos bem distintos. Assim. É, mas eu queria então, perguntar é... para você, na verdade, como que Portugal. Uhum. Se insere né, nesse contexto europeu porque vocês estão próximos de. É isso, você está mais. Talvez você seja mais próximo da, de Paris do uhum. que eu esteja de Salvador, sabe? Então, assim, é muito mais difícil eu ir para uma ou outra capital aqui do Brasil e você consegue cruzar países e e fazer uma coisa é, só... cultural muito forte, né? E ainda no outro dia eu tava. Aqui, Estava a falar com um amigo meu brasileiro e estávamos a falar sobre essa, essa própria questão do, da distância, não é? E a, e a gente estava a ver que na largura máxima ali do Brasil é, é mais distante do que Lisboa a Moscou. Sim, sim. Portanto, sim, sim. Então, já, já para não falar tipo do norte ao sul, não é? sim, sim. E, e pronto, aí Porto, Portugal aqui não deixa de ser uma ilha também a nível de, de língua, não é? Aqui na Europa. Mas depois, ao mesmo tempo, quase todos os países o são. Não é? A própria Espanha tem várias ilhas dentro dela própria, com o Catalão e com o Vasco. E há essa questão, por isso também aqui está toda a crescer, mesmo aqui na Europa, e eu tenho estado a, com alguns projetos europeus em que estamos a dinamizar o próprio conceito de, das pessoas que vivem na Europa se sentirem europeias não é porque houve um nacionalismo tão grande tão impregnado ao longo destes séculos de história de, de cultura e de lutas entre todos os países da Europa que é, é tudo muito novo ainda o próprio conceito aqui neste espaço não é que é mais pequeno que o Brasil uhum. e, e as pessoas não têm uma noção de união e de serem europeus e acho que isso é uma mentalidade que com algumas associações temos noção que só vai mudar com a juventude são os jovens então estão a nascer hoje europeus, que vão ser os europeus da manhã. Não foram tipo os portugueses ou os espanhóis que nasceram há, 30, há 60 anos que vão ser os europeus da manhã, não é? Eles, e mesmo a minha geração, a geração que nasceu em 80, fez essa transposição, não é? Deixarmos ser um país soberano para sermos uma união europeia. E isso é todo um processo que aqui na Europa ainda se está, está a adaptar. Em relação à língua portuguesa, eu para mim é a língua portuguesa e é a própria relação aqui com o Brasil, uhum. que para mim tem sido espetacular. Está, uh... A comunidade brasileira que está a mudar para Lisboa está a mudar a forma cultural de Lisboa, principalmente a nível da música. E eu acho espetacular, Está a trazer toda uma vida nova de músicos a viver em Lisboa, a escrever e a cantar em Lisboa sobre Lisboa. É? Estou a criar cultura aqui, que, que infelizmente é uma pena quando, quando um país começa a exportar artistas porque quer dizer que deixa de produzir cultura, não é? E eu acho que aqui também há uma relação que as pessoas às vezes aqui não gostam de admitir, mas foi os artistas que estes últimos 10 anos nós andámos a exportar para a Europa toda e andámos a dizer que vocês cá não têm a oportunidade em Portugal, esse espaço que se abriu aqui também foi muito colmatado por artistas brasileiros que não sentiram esse espaço no Brasil Sim, e conseguiram Lisboa. no criar aqui em Lisboa. E eu acho que essa relação aqui está a criar toda uma dinâmica nova de produção de cultura em língua portuguesa. Porque Portugal tipo, Portugal são 10 milhões de pessoas a falar português, não é? É incomparável a questão de, dos 250 e tal milhões de brasileiros que falam portuguesa. A língua portuguesa, se não fosse o Brasil, não existia online, sequer. É? Tipo, há esse peso. A língua portuguesa seria hoje uma micro-ilha, a nível de comunicação, se não fosse o Brasil, que continua a promover a língua portuguesa, às vezes, assim, com muito mais orgulho, até com os portugueses. Está a ver aqui. E eu acho que isso na arte, tipo, essa relação que os artistas portugueses estão a ter e não só portugueses e artistas europeus que estão a mudar para Lisboa e estão a ter com artistas brasileiros, porque acabam por ficar aqui com a facilidade da língua, eu acho que está a acontecer coisas novas espetaculares. Eu Estou acho muito contente. legal. Não, não, é legal demais, mas, mas só voltando um pouco, um pouco até para a pergunta, para eu conseguir entender até um pouco quando se dá essa essa troca cultural com outros países, né? Porque eu estava falando uhum. de... A gente fica eu fico uma ilha aqui, e até por uma questão de distância de língua, né? Como com uhum. te falado, acaba sendo... As influências são muito, são muito internas, né? São, Exato. No máximo, o cara do Rio que vai para São Paulo, Belo Horizonte, tem algumas... É, mas é difícil... É, não que não exista, tá? Exista, claro, artistas uhum. latino-americanos que vêm para cá, da Europa... Mas eu, eu imagino que para vocês seja muito fácil ter um até contato, né? Tipo, sei lá, vou para a França ver o que o Invader tá fazendo de certa forma, que não tem ninguém que está fazendo algo igual para isso. O Invader chegou para gente aqui faz... Ele veio para cá faz 10 anos uhum. em, em, uma, em uma exposição. Não tinha nada parecido com isso. Uhum. E aí, quando ele vem para cá, enfim, acaba gerando alguma coisa, né? As pessoas conhece um trabalho novo, uma nova forma de, de, de, de fazer arte. É, mas no caso no, no caso de vocês, vocês tem uma cultura muito muito rica ao redor e você tem um alcance muito fácil. É, o... Sim não, Deixa... sim é, não, porque é, eu vou estar aqui. Um... Isso que eu queria saber. Vou estar já aqui um exemplo do Invader que era antes desta história toda que eu te contei sobre Lisboa que começou a, a falar com os artistas e a, a promover. Eu lembro-me, nas reuniões com a Câmara, dizer, tipo, Lisboa tinha uma peça do Invader aqui, aí de 2006, e que eles pintaram por cima, <risos> porque eles não conheciam. Sim, não havia a própria, a própria Câmara. Tipo, a arte urbana chegou à cidade, e na cidade ainda, ainda estava a tentar lidar com a ideia de graffiti né? Já a street art e a arte urbana estava a viver em pleno na cidade de Lisboa. Por isso aqui, um, não sei, tem sido assim um, um crescimento, não é? Tipo um perceber a relação das coisas, uh, porque ao mesmo tempo acaba por ser, por muito que a gente já esteja aqui a discutir quase 20 ou 30 anos de graffiti e street art, no ponto de vista burocrático das cidades e a forma como eles ainda estão a tentar uh, entrar neste mundo, é tudo muito novo. Eu próprio posso dizer que, depois, a nível burocrático, a nível de finanças, se eu vou pintar uma parede e preciso de contratar uma grua, eles não reconhecem que um artista vai precisar de contratar uma grua. Preciso me inscrever nas finanças como uh, em, engenheiro civil ou uma coisa assim. Sei. Por isso, tipo, a própria sociedade ainda está a tentar adaptar... E, é, uh, mas, mas, o... que, mas eu sinto que no Brasil isso é parecido também. Existe uma... É, isso que você está falando de apagar, assim, é... eu estou em São Paulo, né? E, uhum. e aqui ficou muito famoso uma política. Eu, tô, eu lembro, Sim. Da, da, de, de, de, de, da cidade cinza, né? Então os prefeitos é. apagam, e apagam assim, aleatoriamente. É um funcionário da prefeitura que vai para a rua, ele olha e ele fala assim: isso aqui fica, isso aqui não fica. É. Né? Então é. Esse é um, é um problema que agora também que está a dar. Eu próprio já identifiquei esse problema algumas vezes, em algumas. Algum, alguns talks que me convidaram para falar sobre a street assim, que, é, que é termos a dar o poder de, de, da curadoria, não é? De escolher qual é que é o artista que vai estar ali ou não vai, a pessoas que têm uma formação política e não uma formação cultural. Não é? Eu acho que é aí que tem sido a batalha, e eu próprio batalho um bocado com isso, que é tipo, quando me convidam -me a vir fazer projetos a câmaras municipais. Eu tento-me batalhar pelo objeto artístico e não aquilo que eles politicamente acham que é um bom investimento da câmara. Não é? Mas pronto, também estou a chegar a uma fase na minha vida em que tipo, já posso dizer que não há alguns trabalhos, não é? já, já me posso dar um bocado esse luxo a viver como artista e dizer que não há alguns trabalhos, e batalhar pelo, pela minha própria visão do objeto artístico e do que é que, do que, é, que é importante trazer para a rua enquanto, enquanto arte. Quase, deixa eu, eu vou, vamos voltar a falar um pouco mais de você. O papo está muito bom. Da gente ficar falando horas aqui só sobre é. esses, esses, esses, essa, esses, essa adaptação do sistema, Exatamente, né? Exatamente, não. E, e é muito legal ouvir como que é aí, como que é aqui, ver qual, que não tem tanta diferença assim no final das contas. Né? É. Mas é, eu queria falar um pouco do seu trabalho, cara. Queria. Você falou agora de pouco, né? Você tem um trabalho muito colorido. Uhum. É... Algumas pessoas tiram foto preto e branco, tal. É a visão das pessoas, óbvio, né? Mas é, eu queria que você falasse um pouco do seu começo como artista, assim, é, lá dos primórdios mesmo. Pro, suponho que você já desenhava na, quando, quando criança, né? Exato. Que Acaba por dessa trajetória. Sua. Pronto, é ali às vezes não, não, não é romantizar a, a vida do artista, não é, mas sim a logo ali desde criança um interesse pelo desenho e pelo pintar e pelo, pelo criar, por, por mexer nas coisas, não sei, eu lembro-me da minha avó dizer-me tipo, que eu pintava os meus bonecos todos e cortava os braços e montava e, e sempre, sempre houve essa necessidade de criar acima do que já estava feito. E pronto, tipo, houve espaço também para ir desenvolvendo esta, este gosto e depois, estava uh, só aqui, ouvir um barulho, acho que é daí. Não, não estou ouvindo nada, estou tudo bem. Ah, okay. uh, depois, pronto, o grafite acaba por ser ali o, o motor também, não é? Tipo, nos anos 90, com alguns amigos, começa a ir para a rua, começa a ver grafite em Lisboa, começa a querer fazer grafite. Já há um, nos anos 90, já há uns concursos de grafite em, em Portugal, que já promovem ali uma, uma certa qualidade do trabalho que se estava a fazer. E, e eu, como, como adolescente, não é? Como, como, como adolescente e com uma necessidade intensa de, de me mostrar, não é? De ser alguém na sociedade, quase, que acho que é aquilo que os adolescentes perguntam-me porque que, é que os miúdos fazem pichação. E eu, às vezes, brinco que eu faço, uh, dou workshops de grafite e de street art e dou às pessoas um humor em uma lata e digo, agora façam o que quiserem. E toda a gente vai lá escrever o nome. E depois, tipo, ah, mas vocês escrevem o um nome, mas quando é ver os outros miúdos, tipo, não gostam que eles andem a escrever o nome deles. É uma questão de perspectiva, todos temos essa necessidade de, de nos mostrarmos, de, de marcarmos que a gente existe, não é? Que estamos aqui, estamos vivos e fazemos parte. E o grafite deu-me isso, deu-me essa ansiedade de continuar a pintar e pintar cada vez mais. Depois acabei de fazer a Faculdade de Belas Artes, em que me especializei um bocado em desenho, pintura e fotografia, mas houve sempre essa necessidade de... Eu, para mim, achava que o mundo da arte, das galerias, era muito limitativo. Tipo, a questão de eu estar no meu ateliê fechado a pintar para uma exposição que faço de seis em seis meses ou da NAN, para mim, acho que era muito limitativo. manda muito para um espaço de solidão que não, não fazia parte de mim. E, por isso, foi sempre essa luta um bocado Ali, a partir de 2000 até 2010, não é? De tentar perceber muitos dos artistas de rua, não é? Já havia lá fora na Europa alguns artistas a viver disso, mas eram exemplos ainda muito pequenos e quase criar uma realidade onde eu possa viver assim, posso ser artista e não viver dependente das galerias. E para mim foi um bocado tipo, a nível de pessoa e, a nível, e como artista, foi um bocado aí a luta da, dessa identificação, não é? E depois tem sido também um bocado o meu trabalho de estética. Eu acho que a minha estética é muito trazer hum, trazer um, um sentimento à rua. trazer um Eu gosto de trabalhar o sentimento, gosto de trabalhar, gosto de trabalhar aqui, uma imagem que as pessoas olham e quando, e quando olham passado uma semana já vão ter às vezes um sentimento diferente. Uhum. É, é, é, uma, é uma tentativa de erro e sucesso, não é? Às vezes há quadros que eu acho que esse sentimento está lá, há outros que nem tanto. E, e assim, daí eu gosto de trabalhar muito a cor, gosto de trabalhar os contrastes da cor, e trabalho a cor num aspecto em que mistura essa coisa que eu já tinha dito, que era mostrar esse, para mim essa realidade que nós vivemos hoje entre o digital e o real, em que nós estamos sempre ali num, num mundo estamos no real e estamos no digital, estamos no digital e também estamos... já ninguém sabe o que é que a outra pessoa está a fazer quando ligamos, não é? Tipo, há 30 anos a pessoa sabia que estava ali preso ao telefone, onde ela estivesse, na cozinha, na sala, não é? Não havia estar a tomar banho, não havia estar no jacuzzi, não sei, não havia estar a, a trabalhar, ou a bicicleta, ou conduzir. E hoje, tipo, para mim, essa é, é, é o que me puxa, é essa estética que me puxa, é tentar compreender e visualizar esse real virtual que é sempre presente e então e agora esse universo das cores você traz da, da, da onde cara qual, qual que é de onde vem essa essa grande influência aí imagino que o que o ambiente também faça parte né mas tem alguma referência específica que você buscou esse, esse universo mais colorido acho que foi, foi tem sido uma adaptação e um, um querer sempre mais e acho que é um bocado, essa coisa que às vezes me rege até no, no próprio trabalho, tipo... Quando, às vezes mesmo em, em sofrimento meu, não há nenhum trabalho que eu tenha acabado e tenha dito, ok, ficou acabado. Eu, por mim, eu passava lá mais uma semana, mais 15 dias, mais o tempo que fosse. E então eu tenho, tenho essa, quase essa ansiedade, porque quero sempre mais o trabalho, acho que ele pode sempre dar-me mais. Que ainda não cheguei lá e pode sempre dar-me mais. E a cor acaba por ser tipo quase aí uma um instrumento em que eu procuro hoje em dia, nas cores todas que nós usamos, onde é que eu ainda posso ir buscar mais cor. E na relação que cada cor tem com cada cor. Não é tipo Eu posso estar a utilizar um verde seco e o ver, é um verde seco que com um fundo de cor de rosa é uma cor e é um verde seco com um fundo azul escuro é outra cor, é quase fluorescente Enquanto no rosa está quase morto. Não é? E a própria... E a, uma própria cor tem essas tem essas dualidades de ser vivo e ser morte desse contraste não é e então é tentar quase eu, eu tive aqui na minha última exposição tenho um quadro onde é uma é uma galinha a segurar uma raposa não é? e e a questão ali que algumas pessoas me disseram na exposição era que começavam a olhar para o quadro e viam muito identificavam logo a galinha que está ali mais num aspecto realista mas a raposa entra mais depois em, em linhas e padrões e, e ali uma desconstrução de uma raposa, a nível mais digital quase. E o que as pessoas diziam é, quando descobriam a raposa, que ela própria já estava a olhar para elas, a raposa já as tinha descoberto ali como observador, não é? Estava só à espera que o observador a visse E eu pronto é um bocado essa, esse diálogo que, que eu sei que cada pessoa que vira o meu trabalho vai ter como com objeto artístico e tipo tentar que, que, o, que o diálogo seja constante não é que quase dizer que eu quero que as minhas peças envelheçam bem e que não eu, não eu, eu, quero... não é só para complementar a, a pergunta para você porque eu imagino que eu tô vendo quadros seus aí né? você uhum. tem uma você tem uma você tem um, uma produção que é que é de ateliê né você tem uma produção uhum. para rua e eu é. imagino que a escolha das cores na rua também seja uma, uma coisa é, bem importante, né? Porque se tem a ação do tempo, material, o tanto que ela vai debotar ou não, né? Desbotar ou não. É, o, como que o ambiente também é, dialoga com isso, né? Porque um quadro é isso. Eu posso comprar um quadro seu e colocar atrás de uma parede branca, uma parede verde, né? Uhum. Acho que isso varia muito. Mas quando você vai fazer, quando você já escolhe a... a a parede, né? Você está escolhendo a moldura onde você vai estar a colocar a sua, a sua obra. O quanto que isso é importante também é para você? Para mim, tipo, os fatores mais importantes quando eu escolho uma, uma parede na rua tem muito a ver hoje em dia. Não tanto, às vezes, pelo... pelo quanto tempo é que ela vai durar? Porque eu considero que o meu trabalho na rua é em si efêmero e, tem, e a durabilidade que tiver seja um ano, cinco anos, não é? Tipo, pode ir lá uma pessoa com, com baldes de tinta e balões de tinta e mandar às minhas paredes e elas deixam de ser já aquilo que foram pensadas. Eu penso muito na fotografia que eu vou tirar, na qualidade da fotografia com que eu vou registrar aquele momento. E isso porque se é uma, uma, uma parede, que eu até podia fazer a melhor parede do, que eu conseguisse dentro do meu trabalho, mas se eu não consigo uma boa fotografia não consigo registar, vai sempre ser um elemento do qual eu dediquei bastante tempo e dedicação, mas que vai durar ali cinco anos em que eu gosto, ou dez anos e que eu não fiquei com o registro. Acaba ser às vezes, o trabalho para nada. Você tem bem registrado tudo? Uh, não. Por isso mesmo é que hoje é importante registrar. <risos> não, e ia até te falar, né? Quando a gente acabar aqui, eu vou te pedir, vou te pedir já em na gravação, é, o que você tiver de material, manda para a gente, uhum. a gente sobe no mapa, com, okay, okay. fica bem legal, de gente faz isso tranquilamente por você. Eu já começo a ter essa parte mais bem organizada hoje em dia, já vão quase 20 anos de, de trabalho na rua, e telas e muitas outras coisas, mas sim, nos últimos anos é que eu comecei a dar muito mais importância, antes havia muito mais uma necessidade de fazer, de criar e de e entender o que, é que eu estava a fazer, e eu sei que essa parte já fiz o Guy tem que começar a registrar. e como é que foi para você a transição cara de, de ir do, do papel né de ir da tela para uma parede é, que, que, é, acho que são, são superfícies diferentes são movimentos diferentes né queria uhum. que você um pouco para como que se deu para vocês para mim acabou é se vou de uma forma muito natural porque a minha primeira aproximação à parede começou com pichação e com Por isso era uma coisa que ainda, eu fui enquanto adolescente, não, é? não fazia com medo, fazia com vontade de fazer. Fazer e repetir e repetir. Por isso, quando, um bocado quando eu tenho noção de mim próprio já a pintar na parede, tipo esse processo todo de ter passado do papel para a parede já tinha, sido, tinha acontecido naturalmente sem nunca ter sido algo que tivesse sido imposto. Por isso, para mim, esse foi um processo muito fácil. Eu ainda hoje trabalho com, com spray. Uh, para muitas pessoas, eu considero, continuo a achar que o spray é uma das técnicas de pintura mais difíceis que eu já aprendi. Uh, e é uma técnica que se percebe muito quando, quando uma pessoa para... Eu parei um ano ali de quarentena a pintar a spray e depois tipo, voltar à grua, voltar ali ao hábito do spray, o próprio, próprio músculo do dedo. <risos> e, para mim, esse processo foi foi muito, foi fácil, o da adaptação do papel, para, ou da, do, do papel para a tela, ou da tela para a parede, foi uma coisa que eu sempre fui promovendo muito ao longo de mim. Acho que, acho, a minha às vezes foi mais, talvez a, a minha maior dificuldade, foi mais a, a própria estética com que eu me queria identificar na rua, não é? E que queria ser reconhecido. E aí foi muito a minha luta do que é que eu fazia no papel e depois o que é que eu fazia na parede. É? E conseguir ter a própria técnica do papel na parede. E isso, com isso, para mim, nem foi com a Faculdade de Belas Artes, foi mesmo com. porque ainda hoje as faculdades não ensinam a pintar spray, ou pelo menos que eu saiba não, se calhar já há algumas que ensinam. Há workshops, masterclasses, mas assim como uma aula, ainda não. E foi, para mim, como para os meus colegas aqui, para os meus amigos, foi dedicação. E muitas, muitas horas na rua, muitas... É, muitas é, menus de almoço que foram gastos em latas de spray. <risos> Mas, imagino. Você, você falou agora da, da, da faculdade que você fez, né? Uhum. Alguns artistas com quem a gente conversa, eles falam dessa... Alguns que passam por isso, né? Pelo processo de fazer um, um curso superior relacionado com artes. E alguns falam que isso mais atrapalha do que ajuda, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi o seu processo, o que que você levou do de, de, desse universo acadêmico para as ruas, né? O que que você acabou é, co, é, levando com, com você? E também esse lado que você falou, né? Às vezes a arte urbana não é nem ensinada, às vezes na na, na universidade de, de belas artes. Né? É aqui embora que eu sinta muito do que eu faço hoje, foi algo que eu não aprendi na faculdade. Não é? Foi, foi algo que eu fui desenvolvendo a par com as pessoas que estavam a querer fazer arte na rua, inspirados uns nos outros. Um, eu não acredito muito naquele conceito da ideia original, não é? Andamos-nos todos a influenciar uns aos outros e é bom, é essa relação que a gente como artistas e com a vida mantemos, quase de, que a arte copia a vida, não é? A arte nunca vai ser original porque ela em si já copia a vida. Mas aqui a faculdade... Posso dar um exemplo? Eu tinha uma cadeira, eu trouxe algumas coisas positivas da faculdade. Ajudou-me a compreender o mercado da arte e o mundo artístico, não é? Ajudou-me a ter espaço para explorar técnicas que eu não ia explorar de outras formas, tipo a gravuras, a serigrafias ensinadas, não é? Acho que essa parte da técnica e de continuarmos a ensinar as técnicas é muito positivo. Mas tenho um bocado este exemplo que foi, eu tinha uma cadeira que me inscrevi, que achei que ia ser espetacular e que ia gostar muito, que era, chamava-se mesmo, uh, arte de rua, não é? E no primeiro dia percebi que aquilo ia ser uma cadeira em que ia falar sobre a estatuária que tinha, feito, que tinha sido feita em Portugal e na Europa, na rua. E isso era o conceito todo que havia ali de arte de rua. Ok, isto não é para mim, eu não vou perder aqui um ano inteiro ouvir falar sobre estatuária que não me interessa não é nada que eu queira aprender, se eu quisesse eu ia ler os livros e a informação está toda lá, e não fui, e deixei a cadeira para o exame. pois estuda-se um bocado, vai-se ao exame, e ali na minha faculdade havia essa possibilidade. E basicamente o que aconteceu foi que, durante essa altura, eu e um amigo meu desenvolvemos uma, um projeto para a rua, que foi, pegámos em fotografias do nosso cão, e durante o ano das, das eleições presidenciais em Portugal, nós, naquela cidade mais pequena, quando estávamos a viver a Escaldas de Rinha, uma cidade relativamente pequena, desenvolvemos uma campanha publicitária para eleger o cão para presidente. E era fotografias do cão e cartaz e a gente meteu a cidade toda cheia de cartaz hum, e era o cão. Um cachorro, isso? Um cachorro, é? ah. um cachorro que se chamava Kif. Então em toda a cidade havia Kif para presidente, Kif para presidente, o candidato que não mente. Desenvolvemos toda uma brincadeira, um projeto que, que a gente se divertiu. Quer dizer, e o professor, esse professor chegou ao final da cadeira e eu estava, tipo, a falar com ele e dizer-lhe que ia a exame e explicar-lhe essas coisas, e tive um colega meu que disse professor, este é o, é o artista que fez, é o, é o rapaz que fez o projeto do cachorro para presidente. Quer dizer, e o professor ali disse, pá, olha, eu nem preciso que tu vá a exame, só preciso que tu faças assim um texto a explicar esse projeto, e eu dou-te 20. Tudo aqui, <risos> tipo, tá. E no fundo foi essa, ali na faculdade, foi um bocado essa acho que apanhei ali um bocado também a transição não é do, dos professores que ainda estavam quase obrigados a, a seguir aquele programa que estava pré-estabelecido o que é que é, o que é que é, mas que ao mesmo tempo já percebiam o valor de quem andava a fazer coisas novas para a rua e, e coisas assim, e ele disse tipo, tu não precisas fazer a parte teórica porque tu tiveste a trabalhar o ano toda a parte prática e é isso que vale. Perfeito. Portanto, sabe, eu trouxe coisas boas da faculdade... Não, acho que aquilo que eu que eles me tentaram ensinar a fazer como artista não é o artista que eu sou hoje em dia. E eles ainda não preparam artistas para fazerem tipo o que eu faço e com os meus amigos que andam na, na arte de rua e na street art fazem. Não é? Toda esta relação burocrática com as câmaras, de apresentar projetos, não é? a própria questão de pintar na rua, há uma questão. Depois há pequenas questões que às vezes tipo, passam-nos ao lado, mas depois são muito importantes na questão dos géneros e na, na questão das mulheres a pintar na rua Super. e quando se faz um projeto tipo quando se fazia um projeto que era só homens todos os homens estavam uh, a mijar a fazer xixi na árvore não é e tipo já não estamos a pedir a mesma coisa às mulheres não é já pedimos que haja lá uma casa de banho que elas não vão mijar na árvore o dia todo Sim. e toda essa questão também são tudo processo se até esta abertura da arte urbana e da, da rua para as mulheres não é? que é uma é uma relação também com a rua em que às vezes nós estamos expostos é? enquanto estamos a trabalhar na rua. E para, para a questão de... Aqui em Lisboa também eu tenho estado a apoiar e já temos uma... Um, por ano, no Dia da Mulher, estamos a fazer uma jam em que é só mulheres a pintar, em que há um muro em que só se convida mulheres a pintar. Isso também é muito importante. Tipo, e há cada vez mais artistas e trazer essas artistas às escolas para outras miúdas verem que os artistas de arte rua não são só homens, também são mulheres e que se elas quiserem ser aquilo também podem ser e podem projetar ali naquelas mulheres o que elas querem ser, como eu fazia com as pessoas mais velhas que eu e que eu dizia, tipo, quando for grande quer ser como eu, não é? E hoje são meus amigos, não é? Que dizia, pá, quando eu era miúdo eu queria ser como tu e a gente riu-se disso mas é, é importante que também haja essa igualdade nos géneros e acho que essa abertura da arte urbana é muito boa porque também dá esse espaço às mulheres é, essa é uma maneira que a gente, a gente levanta sempre, que é essa representatividade é, no Brasil ainda a gente, é, a gente já entrevistou inclusive alguns artistas indígenas, né? Acho que uhum. tem. A gente procura realmente dar a voz aí a. Porque é uma galera que é meio que esquecida, né? Tipo, é muito comum você ver, tipo, mostras assim, não tem uma mulher. É muito estranho ainda essa questão do, do, da academia isso, eu acho que tem muito ainda para melhorar né acho que tem um, um pensamento muito retrógrado essa área mais tradicional. né, é, e, o é, a... estátua, né? É. e o próprio pensar ser só estátua e o próprio pensar academia e o, e o processo acadêmico como algo aberto não é? não é não é não é algo fechado porque a partir claro. do momento que a gente fechar o processo acadêmico estamos a fechar todas as opções criativas que de futuro né? exatamente é o que você falou, ler um livro lá e acabou, né? Tipo, você não tem uma troca, você não tem uma, uma renovação do pensamento. Mas, Ozzy, deixa o eu... Cara, a gente chegou no finalzinho aqui já da nossa okay. conversa. É... Quase começo da noite aí, não, eu esqueci que foi... É nove da noite. Que que são seis e maio, sete? Ah, seis. Dá, dá para pegar um solzinho ainda. Ainda dá, ainda dá. Mas eu vou fazer para você a última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo. É que tem a ver até com o começo da nossa conversa lá desse poder transformador da arte, né? A gente uhum. no Arte Fora do Museu acredita muito, o nome do nosso projeto é meio autoexplicativo, né? A gente quer quer valorizar a arte que existe fora do museu, você não precisa entrar numa passar por uma catraca para consumir arte, para pra... existe arte na rua desde estátuas, né? Já estava falando aí, murais, né, empenas, é, esculturas, mil formas de de você uhum. apreciar a arte e a gente acredita muito nesse poder transformador da arte, principalmente da arte urbana, que era aquilo que eu estava te falando, né? Vou falar que, falar até exemplos de São Paulo, mas aqui em São Paulo é, é, é quase quase impossível você andar um quarteirão sem ver um grafite assim. Então você está cercado uhum. por arte em, em, em, por todos os lados e essa arte acaba transformando a vida das pessoas tanto é que se você remove um, uma uma pintura logo as pessoas notam. Por mais que elas passassem diariamente ali e não uhum. parassem, prestassem atenção na obra, se você retira aquilo, causa um estranhamento. Então, a arte tem esse poder transformador, as pessoas passam por ela. Esse exemplo que você deu do bairro, aí, que foi transformado pela arte, né? é, mudou um bairro né? a, uhum. através da arte, a arte tem esse poder. E você é um cara que faz arte, então você é um cara que está é, produzindo... Um, um efeito transformador nas pessoas. Eu queria que você contasse alguma história de alguém que teve contato com o um trabalho seu e foi impactado de alguma forma, transformou a vida dela de alguma forma, que você teve acesso a essa história, de alguém que te relatou alguma história assim. Olha, eu vou ter... Vou tentar aqui dar o um exemplo, às vezes, se calhar, a maior parte dos artistas não dão, que é, eu tenho muitos exemplos de coisas positivas que me aconteceram por causa do meu trabalho estar tá na rua, mas eu tenho aqui dois exemplos, e eu, para mim, foram os dois exemplos que, que marcaram bastante, porque eu gostei que eles tivessem acontecido. Foi uma parede que eu pintei, é, e que no Facebook houve alguém que pediu estritamente para alguém voltar a pintá-la de branco, que aquela parede a incomodava todos os dias, do momento em que ela ia para o trabalho e para casa, e eu pensei, tipo, aquilo para mim foi o melhor... É, comentário que podiam fazer a minha parede, tipo, eu não queria saber que, eu não quero só saber que a minha parede faz as pessoas felizes, não é? Tipo, a felicidade é só um sentimento no meio de outros todos, eu quero que a minha parede realmente toca toque nas pessoas, que as pessoas passem por ali e que não seja uma coisa indiferente, claro. e eu realmente aquilo para mim foi bom, aquela pessoa estava mesmo incomodada com o meu trabalho, eu atingi ali um ponto, não é? E outro também foi, que eu gosto muito também desta... A questão da street art, que traz outra coisa, como eu tinha falado, que é tira me do ateliê, onde é que é aquela coisa tão sozinha, e trabalhar em comunidade com, com outros artistas, quem eu gosto, não é? E fazer pinturas e murais a meias. O Tiago, a gente anda aqui a tentar promover um trabalho em que a gente consiga pintar os dois, não é? Temos um outro amigo nosso aí do Uruguai, que também está aqui a tentar mudar-se para Lisboa, em que também temos ideias. Esta própria... Um, trabalhar com outros artistas eu gosto muito. E isto, para dar este exemplo, que foi uma, uma última parede que eu pintei, houve ali uma parte que eu não estava com tempo para acabar a parede toda. E chamei um amigo meu e disse, está aqui o projeto, estão aqui estes cogumelos que tens que pintar, era ali uma zona de cogumelos, pinta-se, faz favor. E ele perguntou-me, queres que eu siga, porque a gente já, já pintamos há muitos anos juntos e a gente consegue copiar o trabalho um do outro, não é? e ele pergunta-me, queres que eu siga a, a, a tua estética de trabalho, ou eu posso estar à vontade e fazer ali um bocado como eu quero. E eu disse, não, não, estás à vontade, eu estou super ok. E eu, pronto, o que ele fez, tipo, se calhar nos cogumelos dele, ele deu um bocado mais de brilho, um bocado ali mais de... Uma forma que ele tem de trabalhar mais o brilho, que eu não tenho, ele trabalha mais o branco, eu trabalho outra cor. E eu tive um senhor que chegou ali e disse, sabe, eu estava a fotografar a parede, e ele disse, sabe, eu gosto desta parede toda, mas li os cogumelos é a minha parte preferida. E... <risos> Eu gosto, não é, tipo, mesmo é essa, essa parte de ter dado àquela pessoa em si é, a sim, possibilidade sim. de ele ver o trabalho de um amigo meu e realmente ter gostado também, mas as pessoas continuam a achar que é tudo o meu trabalho. Que ah, legal. E então. eu gosto muito dessa partilha que existe e gosto de trabalhar com outros artistas a, num, a solidão de ficar no telhia sozinho a pintar não é algo que me puxa. Ozzy, muitíssimo obrigado pelo seu Obrigado tempo. eu. Foi um papo incrível, ficaria horas conversando com você. Espero que nos não, que nos, nos encontremos aí em breve em Casas oh, ou <risos> brasileiras. Está convidado já. É né? Vamos bolar. É, um eu pouquinho. tenho família em São Paulo que está já, já tem quase facas. Quando é que vai ficar? Ah, pois é. Então agora vou vou eu pegar mais uma faca então para é fazer esse convite. Vai ser Mas, cara mas brigadão mesmo, é, só tenho a agradecer. vou passar a palavra para você, se quiser falar, fazer um encerramento aí, fica à vontade. Uh, é assim, é assim, é assim, de, não estava. Não, obrigado a todas as pessoas que, que, que chegaram até aqui e ouviram esta, esta conversa sobre a arte e sobre a cultura. Que hoje em dia eu acho que, por muito que estejamos a falar com esta distância toda de quilómetros, é cada vez mais planetária, não é? Que, tipo, a informação que nós temos uns para os outros é cada vez mais... O que se vê no Brasil é o que eu vejo em Portugal e é, a inspiração é cada vez mais uníssona. por isso é normal que até os, os próprios artistas não é, já tejam, tenham hoje em si uma relação muito mais com outros países e com outras culturas e que isso faça parte do seu trabalho. E eu acho que é isto, e mesmo estas entrevistas eu acho que é ótimo, é darmos esta oportunidade de falarmos e de sermos... Uh, Sermos uma cultura cada vez mais próxima à cultura portuguesa e brasileira e não algo que se afasta ou que parece estranho ao outro. Ozzy, muitíssimo obrigado. Vou pedir só para obrigado, você. Eu. Vou falar com você daqui a um minutinho. Valeu. Esse foi o Ozzy. Mais uma entrevista aqui do fora do Museu, direto de Portugal.